Graça e paz! Estamos no 38 oitavo dia. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 29 lemos, Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Deus nunca prometeu algo que ele mesmo não pudesse cumprir. A única atitude que Deus espera de nós é que guardemos no nosso coração os seus princípios que tenhamos uma atitude de fé ativa, para conquistar tudo o que Ele tem para nós. Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Seu Espírito Santo, operando através de nós. O Senhor é o nosso ajudador, escudo e espada. Deus nos capacita para enfrentar os desafios. Protege nos momentos em que o inimigo se levanta contra nós. E quando temos a necessidade de avançar para conquistar, ele vai à frente. Nada de ficar amedrontados ou acuado, pois a Igreja sempre prevalecerá contra as portas do inferno. Você já faz parte deste povo vencedor? Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Mello, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor Todo-Poderoso, nosso General de Guerra, Obrigado por sua liderança e autoridade sobre nós, que nos dá descanso, paz e confiança para os enfrentamentos da vida. Reconhecemos que às vezes somos tímidos e não conseguimos compreender que o Senhor é um grande Deus. Ajuda-nos a orar com a convicção da sua grandeza e do seu poder. Obrigado porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia e fé. Porque somos filhos, rejeitamos toda palavra de maldição, todo o sentimento de medo e rejeição que Satanás tenta colocar em nossa mente. Nos levantamos agora na força do teu santo nome para declarar que o Senhor reina e que a sua vontade será feita aqui na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!